que <risos> Oi Toque! Oi Toque! Algum... Oi! Nossa. Mais Oi. É. Né? Passou tira. muito rápido cara, parece é, que foi o que tava na Então é difícil, eu mas quero ver sair! É pessoal. É. Gente, mas que Oi! Alô? Luan? Oi, Vinícius. Vinícius, cara, que bom falar com você. Oi? Cara, que barulho é esse, cara? Não tô entendendo nada. Não, não, calma aí, calma aí, só um minutinho. Calma aí. Não, não, não, não, não. Vinícius? Ô, cara, que bom falar com você. E aí, tudo certo? Cara, que barulheira é essa? Você tá onde, cara? É, não, eu tô com uma festa aqui. Melhorou? Melhorou, melhorou sim, melhorou sim. Festa? Como assim festa? Você não tá na faculdade? Ah, desculpa, eu tô com meu grupo de estudos aqui, a gente tá fazendo uma festinha pequenininha. Cara, hoje é sexta, Onde você não tá estudando, né? Bruno, caraca, que legal falar com você, cara. Tudo certo, é. Pô, eu sei que hoje é sexta, mas assim, a gente já fez o um grupo de estudos, já estudou e agora tá aqui, confraternizando, coisa normal. Pô, pois é, cara, eu tô no Rio, né, e Vinícius tá por aí mesmo. Mas eu acho que semana que vem eu tô por aí, cara. Porque a faculdade vai entrar em greve, sabe como é que é. A gente vai marcar alguma coisa. É, eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo federal, cara. Parabéns, eu acho, né? Pô, mas mês que vem... Mês que vem eu não sei, cara. Eu tô agindo as coisas da minha pós. Pós? Peraí, cara. Você começou a faculdade quase junto com a gente. Você tava fazendo pré com a gente. Então, cara, é. olha só. Quando a gente tava no pré-vestibular, você lembra? Eu estudei só para passar nessa universidade, E aí eu passei. Vocês passaram na Federal, não é isso? Fico muito feliz de vocês. Mas vocês ficaram um ano esperando para serem chamados. A faculdade ficou em dois anos em greve de vocês. Eu, se não me engano foi uma greve por causa dos professores ou por causa dos alunos. Teve até uma paralisação para a Marcha das Vadias. Que loucura! E aí? E aí eu fui lá, passei na universidade, estou aqui super de boas. Olha, eu não queria dar uma de mãe não, mas eu avisei. Cara, que desgraça de faculdade é essa que você tá fazendo, cara? Só pode ser roubada, não. Fala a verdade. Que roubado que Eu já fui até convidado para um emprego temporário, cara. É lógico que a faculdade que eu tô fazendo é a mesma que foi de vocês. mas eu falei cheio! eu você! Fazendo... Tô... Oi? Luan? Bruno, você tá aí? Oi, cara. Tô pensando numa forma de suicídio aqui e já tô saindo. É. Fazer o quê? Federal, federal. Quem foi essa ideia, né, cara? Só pode ter sido da minha mãe. Só pode ter sido da minha mãe. Só pode ter da minha mãe. Ai, gente, só oh. posso dizer? Meu filho é um fofo da mamãe, gente! Coisa linda, que tio que gosta de gente! Olha lá! Aí, filho! Ô, neném! Bebê! Ô, filho! Bruninho! Dá tchau pra mamãe! Dá tchau! Ai, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse filho também é um fofo, querida! É, meu filho é um fofo! Meu filho é uma coisa linda, gente! É fofo até demais! Fofo. Fofão, meu. <risos> ah, dá tchau. Dá tchau. Não, não quer, não. Dá tchau. O seu bagre. Dá tchau. Eu, ah, tchau, não. Mas o seu, menino, o seu. O seu é estranhinho, né? É estranho, meio divertido. Estranho, é meu filho? Não, né? Não. Meu filho é lindo, maravilhoso. Tchau pra mamãe. Olha, lá, olha só, que inteligente. Oh, que boa. Olha, meu filho. Meu filho não é nada estranho, querida. Eu não duvido mais que aquilo lá, ó, vai fazer a melhor universidade da cidade, que sa do país. Olha só, já pensaram em qual faculdade seus filhos vão? O meu, eu tenho certeza, certeza pessoal. vai fazer uma das melhores faculdades federais desse Brasil. Vai sair daqui dessa cidade pra outra faculdade e vai fazer uma coisa ali. Fora daqui! Não. Fora daqui, Sei. lógico! Mas o que é nos filho de moro? Federal? Federal. Se for fazer federal, meu filho vai fazer federal aqui. Não tem dinheiro pra ficar pagando república pra filho, não? Pra ficar o quê? Pra ficar fumando? Pra ficar bebendo, fazendo orgia Vou pagar república não, vai ficar aqui mesmo. Tá. E o Meu filho. você é bem criado. Meu filho vai fazer a vai... faculdade que meu filho ele fazer. quiser. Vai fazer Isso. o quê? A faculdade que ele quiser. <risos> Ai, ah, tão crédula essa loura, né? Oxigênio. Ah, podem rir, podem rir. Eu não duvido Deus nada, constante. que aquilo lá... Olha, olha, olha que garbo, que coisa linda. Eu não duvido que aquilo lá, aquele homem, vá mandar nos seus dois filhos, tá? Vem cá, o que é garbo? Garbo, garbo, garbo, garbo que é negócio que a gente come, ah, é? garbo, faz né, uma coisa linda, Entendi. gente. seus filhos não vão fazer nada não, seu filho vai mandar nos meus filhos, Entendi. seu filho vai mandar nos meus filhos. É filho bom, tá filho. Filho. é, que é, que é eu queria uma estrela, vai, faz uma estrela, menino. Esse menino não é um. vem cá, vou te levar pra casa, você vai fazer aqui, Semana que vem você vai descobrir qual é a faculdade que está nos patrocínios. quer dizer que eu vou fazer. <risos> Beleza, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tem semana que vem que é mais ou menos. Adoro pessoas falam mais ou menos assim depois que cantam a música. É, é. Sabe, é mais ou menos. <ambiguos>